Olá pessoal, Eu sou Joab Nascimento, poeta cordelista da cidade de Camusim, Ceará. É, vamos dar continuidade ao nosso projeto cultural, né? ao nosso projeto Cordel Dê de Casa. Esse projeto é uma parceria da Casa do Cordel com o programa Voz da, Voz da Macaboqueira. Bem, vamos relembrar. Nas oficinas anteriores, nós falamos sobre o Cordel, a sua origem, a definição, a chegada ao Brasil, seu desenvolvimento. Depois eu comecei a dar as dicas para confe confeccionar um bom cordel. Então nas dicas anteriores nós falamos sobre o tema, sobre versos e estrofes, sobre a rima e na última nós falamos sobre a métrica, né? Então hoje nós vamos falar de mais duas dicas: a oração e a lapidação. O que vem ser a oração ou oralidade? Na poesia, é, a oração tem que ter sentido, né? o tema tem que ter sentido, tem que ter começo, meio e fim. As estrofes têm que ter uma sequência, uma continuidade de acordo com o que você está escrevendo. Quando você vai contar uma história, a história não tem início, meio e fim? Quando você escreve um livro, ele também tem que ter início, meio e fim. É uma sequência. Tá? Então, nós chamamos isso de oração ou oralidade. Não adianta você escolher um tema, fazer um cordel e escrever uma estrofe sobre o que, sobre um tema e a outra estrofe com outro tema totalmente diferente. Não dá uma sequência naquilo que você está escrevendo. Né? Se você vai escrever sobre o Covid, você tem que falar sobre o Covid, desde o início até o seu final. Sobre a pandemia também, então é uma continuidade, nós chamamos isso de oralidade. Não adianta você aprender a rimar, a metrificar, tá? e o seu conteúdo do que você está escrevendo não ter sentido algum, tá bom? Isso nós chamamos de oração. Eu escrevi uma estrofe que ele fala assim, é preciso ter sequência numa estrofe de respeito. Não precisa ter só rima, nem um linguajar perfeito. Para dar mais coerência, um verso vem na sequência para o cordel ficar direito. Então agora nós vamos falar sobre a última dica, é a lapidação. O que é a lapidação? É o acabamento, a montagem, a revisão. É você deixar seu material polido bonito, pronto para ser usado, né? Eu vou dar um exemplo, quando você escreve um livro e manda para a editora, a editora prepara o livro e manda a boneca para você, para você fazer uma revisão, se alterar alguma coisa, isso se chama a lapidação, tá? Na pré-confecção do cordel, quando surgiu uma ideia, o tema, né? O, o, é, escreva tudo, que vem na mente. É uma dica que eu dou. Até porque muita gente não tem a facilidade de desenvolver um tema já dando a sequência. Então, quando você não tem essa, essa, essa facilidade, você pega tudo que vem na sua cabeça sobre esse tema e vai escrevendo, vai anotando. E depois você vai montando as estrofes e vai fazendo a sequência até o seu final. É uma dica, né? Eu, eu, infeliz, eu, graças a Deus, eu tenho já essa facilidade. Quando eu desenvolvo um, um, um tema, uma, é, eu já pego a, a, a ele na sequência e vou desenvolvendo. Mas tem muita gente que não tem. Então, a dica é o seguinte. Você quer escrever sobre um item, ou sobre um assunto, sobre uma história. Tudo que você souber daquela história, anote. E depois você vai dando, fazendo a sequência certinha do início, meio e fim. Então, essas foram, foram as dicas que eu... Que eu que eu dei para vocês, para fazer um bom cordel. Espero que tenha sido claro, que as pessoas tenham entendido. Vocês, é, aqui o tempo é curto, não dá para se aprofundar muito. Né? Mas caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no meu zap, é 999357319. A gente conversa, a gente tira as dúvidas, a gente esclarece. O que eu não souber, eu pesquiso e tento responder. Um abraço, fiquem com Deus. E na, no próximo domingo nós vamos começar a fazer a montagem dos versos, tá bom? Um abraço, tchau!